É verdade. Qual foi a aula que você mais gostou? Olha, é, eu, apesar é, das divergências, as aulas sobre Freud, assim, que são muito, achei muito bacana. Eu acho que é um, eu já tinha assistido outras aulas suas. É, com é, outros livros, outras propostas bibliográficas do Freud, e assim, você consegue manter o um nível alto de, de, de qualidade de humor, é, apesar de não ser freudiano, apesar de, enfim. É, é, o, o livro que eu acho que eu mais me apaixonei, eu já conhecia, mas é, me deter a fundo, Os Loucos pela Vida, eu o acho Amarelo. que... É, foram é, muito interessantes. Ah... Qual foi a aula que você menos gostou? Olha, a, na verdade, assim, A aula que eu menos gostei, acho que foi Freud Antipedagogo, porque a, a, fiquei com muito. Eu acho que até encaminhei um e-mail para você, assim, achei que Deteve pouco na matéria e eu queria mais, porque estava apaixonada lá pela, <risos> pelo Freud, antipedagogo. Pela Caterine Milou. Caterine Milou, exatamente. É, mas, Você... assim, em termos de humor, foi a melhor aula para mim. Achei muito foi. bacana. Você assistiu ao vídeo que eu gravei a primeira vez e depois de regravei, ou assistiu só Assistir, a segunda parte? Assisti os dois. Assisti os dois, assim. Cara. é muito bacana achar uma sintonia assim, porque é, não é freudiano, né, então é, tinha muitas, não é lacaniano, né, e, tinha muitas questões lá ligadas a isso e uma capacidade é, de entendimento, mas sem se misturar muito com aquilo, passando é, só o essencial, que eu acho que o concurso na hora da prova, é, tem a questão do fator sorte, né? Você, eu acho que quem, pelo menos, é a minha percepção, eu acho que quem é, estuda bastante vai ter um pouquinho de probabilidade melhor de ter uma sorte mais bacana, porque ali na hora daquele encontro rápido você é, não pode se misturar com o material, tem que estar tudo ali muito separado, você é. E eu acho que... Exatamente. exatamente eu acho que a, a, a, o Psicologia Nova, ele traz essa proposta. Assim, que eu, particularmente, não... É, na verdade, não conheci outro curso é, da nossa área, porque, sinceramente, assim... É, vou fazer aqui uma propaganda para você, mas, sinceramente, eu não conheço outro curso que que entenda essa lógica é, de concurso, sabe? Tem uma lógica funcionante ali. É, é, e, assim, eu, eu desconheço o outro curso que, que consiga objetivamente ali naquele momento é, poder dar o recado, né? Não, eu adoro, adoro o feedback. E, assim, nós não começamos assim. Você me conheceu lá em 2013... E aí você viu que é, houve uma evolução grande da, da nossa forma de dar aula e tal. E você me conheceu ainda na outra encarnação, na outra empresa. Em 2014, a gente criou Psicologia Nova e o resto é história. Isso é importante. Uh, eu, um dia ainda vou liberar no, no Instagram, no YouTube, aquela aula da Catarina Milô. Foi, uma, foi um vídeo, gente, para quem não, não acompanhou, pouca gente chegou a assistir, inclusive, do nosso curso. Onde... Assim que eu subi e eu assisti de novo, depois eu, cara será que eu falei alguma coisa errada? Aí, às vezes, eu assisto meus vídeos para ver se dá para melhorar. E aí eu tiro do ar para regravar, enfim, estou melhorando isso na terapia. E aí, quando eu terminei de assistir, eu pensei, cara, eu não acredito que eu subi um vídeo inventando uma história gigantesca para criar um enredo para explicar a ideia do antipedagogo. E, e era, era um vídeo assim que a história era o menos importante, ele estava entupido de conceitos. É, aí eu não sei se foi você ou foi uma outra aluna que falou, ó, oh, vídeo muito bom legal, mas o que tá no edital é só um capítulo você gravou o livro todo é só um capítulo foi você que falou, acho, não sei se foi você que falou por e-mail não, não acho que não, não, colega não. Nossa. na hora eu tirei do ar aí na mesma noite eu fiz o roteiro pro dia seguinte para gravar a aula e aí subi só o capítulo que era coisa, quase nada tirou toda a graça mas acho deu certo que, na deu certo. época é, na época que a gente ficou pensando, assim, é, eu acho que ele, alguém, aí começa a paranoia, né? alguém não gostou da aula, uh, porque ele falou muito, assim, um pouco da, de maneira muito pessoal lá da Caterine, e vai que alguém uh, vai contestar é. isso, Poderia mas ter... na verdade não é nada disso, né? E você, na verdade, você criou uma pecinha de teatro ali muito bacana. Foi, porque é trivial. Psicanálise não é trivial. É por camadas. Não, não existe essa coisa, ó, é uma tabelinha, é isso. Assim, eu, vou, eu, eu trabalhei muito tempo com a TCC e posso falar isso sem ter medo. A TCC você bota, faz uma tabelinha, conceitos, articula isso, tal, bonito Não, psicanálise é outra coisa. É outro nível. Qual, tu, tu chegou a trabalhar com alguma abordagem, Rose? O trabalho hoje em dia? Olha, é, por incrível que pareça, assim, eu acho que é, o profissional ele também passa por um processo, como foi assim? Não sei, passa por um processo de desconstrução é, da questão de linhas, é, enfim. É, eu já fui raichana muito lacaniana é, e hoje, na verdade, é, eu sou humana no sentido de, de, de ter uma escuta e poder devolver isso para o outro, é, mas é, eu, eu posso dizer que hoje eu não tenho nenhuma linha, assim, que, é, embora eu goste de algumas coisas, assim, é, mas hoje não, mas, mas já tive assim essa coisa, inclusive... Ah, ele não é freudiano, está falando dessa forma, é, dos textos do Freud, é porque não entende os conceitos. Já uhum. é... ouvi muito disso. Já, já. É eu, eu... Eu, eu, é, eu acho que a gente acaba passando por um, mais por um processo de desconstrução de tudo isso é, e com relação... É, é o que você coloca, né, com relação ao concurso, né, para fazer uma prova, é, não interessa se você é freudiano ou se você não é freudiano, só interessa se você efetivamente compreendeu aqueles conceitos. É, então, acho que tem um pouco isso. Então, quando você me pergunta se eu tenho ou não tenho, hoje eu acho que estou mais nesse processo de desconstrução. É, embora... É dos entulhos que a gente faz novas construções, né? É, e, e assim, você ainda continua com a base psicanalítica, então, porque isso é da ética psicanalítica, essa desconstrução. É, as, outras tem, as outras abordagens elas não têm isso. É, uhum. eu, eu peguei aquela aula da Catarina Milô e eu reorganizei ela, claro, e por coincidência do destino eu usei a mesma, praticamente a mesma aula, os mesmos conteúdos, só que sem a historinha por trás. É, deve ter muita gente curiosa dessa, com essa historinha para uma especialização, e aí eu lembro que em seguida eu dei uma aula sobre psicanálise e saúde pública, e meu papel era mostrar o quanto que a psicanálise influenciou na reforma sanitária, nos jargões uhum. que nós utilizamos na, no, no trabalho em grupo, etc., e eu descobri coisas maravilhosas, coisas que vêm da, da... não da psicanálise em si, mas dos psicanalistas justamente desconstruindo. Por que isso? Por que isso? Qual que é o objetivo? O que está por trás disso tudo? Então, é, uhum. eu acho que essa... Polifonia, ela, ela é bastante útil. Certo. É. Alguns, algumas mensagens aqui dos nossos colegas. Ana Kelly Souza fala: um caminho doloroso, mas depois que passa deve ser maravilhoso. Parabéns, Rose, acho que já tinha lido essa. Poxa, mais que entrevista, Fernanda Roberto, nos, nos saúda aqui. Parabéns, Rose, obrigado pelo discurso, Jornal, pela oportunidade. Fernanda, quem sabe a próxima não é sua entrevista. Débora, entrei pelo cargo administrativo e esperei seis anos por um concurso interno, passei em primeiro lugar. Para a psicologia na reabilitação. Débora, foi no INSS isso? Conta para mim. Agora eu quero tentar a TJ São Paulo com vocês. Cada um sabe seu ponto de embreagem. Ah, <risos> fez escola aí, fez escola. Débora, fala para mim: foi no INSS isso? Se foi, vamos conversar, vamos trocar uma ideia aqui. E TJ São Paulo, esse mês ou outro, no máximo, deve sair. É, não sei se vai sair com bibliografia. Se sair, vocês sabem onde é que vocês vão estudar, né?